seja bem vindo ao quinto e último episódio da série as 10 competências do propagandista do futuro olha preciso dizer foi muito prazeroso trazer esse conteúdo para você você que passou a nos acompanhar depois dessa série você que já nos acompanhava você que já é inscrito do canal vida de propagandista você que talvez já é o nosso aluno já é bente, você é muito bem vindo E eu quero te agradecer e também te parabenizar porque você está buscando crescimento desenvolvimento né? A gente sabe que a gente está num cenário de crise, mas a gente não pode parar na crise. A gente precisa avançar e o mercado farmacêutico está aquecido. Então, por que não investir nessa profissão tão apaixonante que é o propagandista da indústria farmacêutica? Mas olha, preciso dizer que ainda não acabou. Nesse episódio, nós vamos falar sobre mais duas competências que são negociação. Olha que legal. Garanto para você que você vai gostar muito desse conteúdo. E também flexibilidade cognitiva. Eu sou o Celso Dias, CEO na Benchmarking, e este é o canal Vida de Propagandista. Que legal! Como que eu estou empolgado com isso! Adorei fazer essa série e agora a gente está partindo para as duas últimas competências dessas 10 competências que com certeza farão que você se destaque na profissão propagandista. Não somente na atuação do propagandista. Claro que no mercado como um todo, essas 10 competências elas foram elencadas pelo World Economic Forum, né, que é muito respeitado aí, internacionalmente e que estabelece aí as 10 competências do profissional do futuro. E a gente adequou isso, a gente mostrou como que isso se encaixa perfeitamente à rotina do propagandista. E hoje eu quero né, já falar aí sobre duas competências que são a negociação e a flexibilidade cognitiva, mas antes, quero aqui rapidamente te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, acione o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa seu like, porque você que já é inscrito, você que já conhece os nossos conteúdos, sabe que eles vão agregar e muito na sua vida. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar então pela negociação e isso eu sei muito bem que você já conhece o valor da negociação, especialmente para a profissão propagandista que é de fato um vendedor. Muitas vezes os laboratórios dão aí ao propagandista o nome de propagandista vendedor, mas é fato que a gente poderia muito bem substituir isso, dizer que o propagandista de repente seja um vendedor propagandista. Porque no final das contas é preciso gerar resultado, é preciso gerar vendas, é preciso gerir o seu território, porque você é o gestor do negócio do teu laboratório no setor onde você atua como propagandista então tá intimamente ligado à capacidade de negociar a capacidade de gerar negócios mas como que isso funciona na realidade do propagandista então é, é, por mais que você não necessariamente execute a venda dentro do consultório médico é né, obviamente que você está ali para apresentar os diferenciais competitivos dos seus produtos para dar mais um motivo mais uma razão para os médicos prescreverem o seu medicamento em detrimento de outros, é fato que isso envolve habilidade de negociação. Porque isso é negociar, você tem a capacidade de entender o outro lado, né? as necessidades do outro, de negociar com a pessoa. Não é aí um embate, não é esse... Eu gostaria de desconstruir essa visão aí, de que as pessoas normalmente têm sobre negociação, que é dois lados, né? normalmente a gente tem essa visão de que existem dois lados, alguém vai sair perdendo, essa negociação não é uma negociação inteligente e vitoriosa a longo prazo a negociação que realmente é bem feita bem construída ela é aquela que é capaz de enxergar a necessidade do outro é capaz de atender a necessidade do outro que é capaz de flexibilizar as as opções é, as soluções de acordo com a necessidade do outro isso tem tudo a ver com a rotina do propagandista seja dentro do consultório médico mas até mesmo ali nos pontos de venda junto às distribuidoras, né? que é realizando as negociações, que é dando né, razões, motivos, que é entendendo a necessidade ali dos players para poder atender então com os seus medicamentos. Então isso é imprescindível, né? entender que às vezes a negociação vai muito além de preço, não é desconto, não é isso, talvez que vai fazer você fechar uma venda, fechar um negócio, talvez é atender melhor as necessidades, do seu cliente, do seu público alvo, tá? Então, a negociação e também a gente precisa pensar aí na negociação dentro interna, né? Então você precisa uh, executar uma ação, você precisa ali de repente de uma verba. Você precisa negociar isso com a tua liderança e precisa isso necessariamente envolve uma um conhecimento de números, um domínio do seu território para passar segurança de que você tem noção de que investindo tanto, então existe ali uma projeção de retorno de X, né? Então ter essa consciência de como funciona a negociação e falar na linguagem de números é fundamental para o sucesso como propagandista, beleza? E vamos falar agora também sobre flexibilidade cognitiva. O que é isso? A flexibilidade cognitiva é meio complexo, os dizeres mas você vai ver que é bem simples a flexibilidade cognitiva ela parte da ideia lá nós falamos que o primeiro item são as resoluções de problemas complexos nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais complexo então as soluções que eram viáveis há anos atrás elas não são mais o mundo está mudando a realidade está mudando antigamente ninguém tinha ali é, todo mundo sacava dinheiro do banco a gente falava isso aqui outro dia no, no, no coworking, né? E as pessoas estão mudando o hábito de consumo. Né? Agora existem ali os aplicativos, o mundo online, para facilitar a vida das pessoas. E por causa disso, o consumidor está mudando seus hábitos. Então a gente precisa entender essa complexidade e gerar novas é, ideias, pensamentos, soluções. E essa flexibilidade cognitiva é a capacidade de eu entender um conceito e aplicá-lo em outras condições, em outros contextos. Então, ah, não adianta eu pensar que para eu me destacar em marketing, por exemplo, eu tenho que entender só de marketing. Não, eu vou ter que entender de psicologia, eu vou ter que entender de comportamento humano, eu vou ter que entender de outras áreas distintas e correlacionar esses conceitos para gerar uma ideia nova. Então, isso é flexibilidade cognitiva, é a capacidade de gerar conexões e ideias aparentemente desconexas, é a capacidade de pensar por conta própria, de... É, isso mistura outras competências que a gente já falou aqui também. Isso tem muito a ver com o que nós, na Benchmark, fazemos, porque quando nós criamos o nosso curso, quando nós criamos a nossa proposta de desenvolvimento, de treinamento, muito disso não tinha relação direta com a indústria farmacêutica. Então, ou seja, para você executar um trabalho de propagandista diferenciado de tudo o que a indústria farmacêutica está acostumada, você vai utilizar coisas que não são comuns, práticas que não são comuns neste mercado. Então, de onde vem essa inspiração? De outros mercados, de outra realidade, de coisas de fora da bolha. Né? Então, se você tem essa capacidade de correlacionar coisas que aparentemente estavam distintas, por que não aprender a fazer coisas novas com o mercado de bens de consumo não duráveis? Por que não aprender com outros mercados, com outras realidades e usar, que ele adaptar para a sua rotina para o seu modus operandi e criar algo completamente novo que o mercado não está acostumado a ver. Essa, inclusive, é a nossa maior especialidade, criar profissionais que o mercado nem imagina que eles pudessem existir. Eu espero que esse, essa série ela tenha atendido as suas expectativas e, quem sabe, até superado elas. E eu quero te convidar para continuar com a gente, porque a gente vai estar tá sempre entregando para você conteúdos exclusivos. Quero te convidar também a conhecer a nossa formação completa de propagandistas, o é um curso Propagandista de Excelência, que tem gerado tantos resultados, tantas contratações, a gente sempre fala, né, resultado nunca acontece por acaso, sucesso não acontece por acaso. Sempre existe ali um porquê e talvez você não saiba, talvez você não conheça. Eu convido você a conhecer por que, que você deve se preparar para essa profissão apaixonante que reserva aí sim é, possibilidades de crescimento, uma carreira próspera, mas também desafios que você precisa estar à altura deles. Combinado? Muito obrigado! Vou deixar o link aqui para você que, é, que quiser acessar e conhecer um pouco mais sobre o nosso curso. Foi um prazer te acompanhar ao longo dessa série e nos vemos em breve no próximo vídeo. Sucesso para você!